boa noite irmãos que a graça e a paz esteja em cada coração, amém louvamos a Deus pela sua graça pelo seu amor pela sua misericórdia e pela oportunidade que ele nos dá de juntos fazemos a obra, né sermos instrumentos nas suas mãos quero fazer uma oração antes de Compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus Pai eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua graça Por tua imensa e infinita misericórdia Pai Chego diante de ti por fé e oração Através do nome e do sangue de Cristo Jesus Com a ajuda do teu Santo Espírito, Paisinho querido porque não sabemos orar como convém Pai, mas Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, estamos diante da Tua Palavra Senhor, e rogamos para que o Teu Santo Espírito Senhor, fale aos nossos corações, ó oh, Pai, eu de mim não tenho nada Senhor, mas que o Senhor possa falar, e alcançar as vidas ó oh, Paizinho querido, que serão Pai, tocadas pela Tua Palavra Senhor, que o Senhor já tem, preparado ao Senhor Deus, para elas, escolhido Senhor, não é em vão, por acaso, que essa pessoa está assistindo Senhor Deus, e tendo contato com a porção da Tua Palavra Pai, ó Espírito Santo, alcança os corações ó Pai amado, que eu diminua Senhor Deus, e que o Senhor cresça Pai, cada vez mais, evidenciando o Teu amor ó Pai, através de nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Segundo a graça, eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja, uma palavra que já está reverberando no meu coração há alguns dias e vem concatenada com aquilo que nós temos ouvido nos nossos cultos. Abra comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, o Pai nos libertou das trevas, espiritualmente falando, e tem uma eternidade com vida. Com vida, ou seja... O sobrenatural, o espiritual, a parte que cabe a Ele, já foi feito. Né? E nós, qual é a nossa tarefa? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome irmãos vencedor no mundo é aquele que chega primeiro mas vencedor no reino de Deus, é aquele que vai até o fim, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas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 e está sentado à destra do trono de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, a porção da palavra... tem um título que é firmeza e constância. Aqui o autor da carta aos hebreus nos chama a atenção... para que nós é, corramos com perseverança. Vem de encontro com aquilo que nós já temos recebido desde o primeiro culto... de 2022 onde o Senhor tem nos falado sobre a questão da perseverança, isso tem reverberado no meu coração, perseverança significa firmeza e constância, perseverança significa firmeza e constância, o que é imprescindível, o que é necessário, o que não pode faltar, para a gente, para nós sermos firmes, não é estar, mas é ser, independente da situação ou circunstâncias, o que eu preciso fazer, né, nessa carreira que nos está proposta, qual é a minha tarefa, qual é a minha parte, né, para ser firme, Mateus capítulo 7, versículo 24, fala sobre... Os dois fundamentos, Mateus capítulo 7, versículo 24. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: o próprio Senhor Jesus, da boca dele, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Aqui Jesus está falando, irmãos, de fundamento, a prática é a consequência de ouvir e obedecer, o que eu preciso para permanecer, para estar, para ser, melhor dizendo, firme em todas as circunstâncias e situações da vida, eu preciso ter um firme fundamento, um alicerce, pois bem, uma vez que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, o que, que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é? Que forma a gente faz? Como a gente usa? De que maneira a palavra de Deus para fundamentar para criar alicerça na nossa vida, não existe outra forma a não ser praticando. É a prática dos mandamentos, dos princípios, dos padrões do reino de Deus. Veja bem, Ele nos tirou do império das trevas. Logo, nós precisamos substituir. Nós precisamos substituir. Nós precisamos lavar a nossa a nossa mente da cultura que nós trouxemos do mundo, da cultura do Egito, e substituindo-a pela cultura do Reino de Deus, mas essa substituição, ela só acontece a partir da renovação da nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo, vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2, estamos falando sobre firmeza e constância, o que eu preciso fazer para ser firme, inabalável, frente às situações da vida, preciso ter um firme fundamento, e esse fundamento se dá a partir de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, o próprio Senhor Jesus disse isso, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte... E não vos conformeis, não tomeis a forma com este século, mas transformai-vos pela renovação. E essa renovação, ela não se dá de quando em quando, ela é diária, ou seja, é imprescindível, é salutar nós meditarmos na palavra todos os dias. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prática é a consequência de ouvir e obedecer. Perseverança, firmeza e constância. E quando nós praticamos, substituímos... A cultura do império das trevas, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelos princípios e padrões, nós vamos alicerçando a nossa vida, como um todo, frente às situações que virão. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, vamos ler a partir do 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz firmeza e constância, sabendo que, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança, a firmeza e a constância, ela deve ter ação completa, por isso que vencedor no reino, não é aquele que chega primeiro, é aquele que vai até o fim, que completa a carreira, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, agora Romanos capítulo 5, veja aqui, as situações que nós passamos na vida, as provações que nós passamos na vida, quando nós aplicamos o princípio, quando nós aplicamos a palavra, praticamos né, quando nós praticamos frente àquela situação, nós estamos fundamentando, nós estamos nos firmando, cada vez mais, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, Diz assim na palavra do Senhor Justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé E, e esta graça na qual estamos firmes Desculpe Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, Por que, que Deus tem nos chamado, nos orientado, nos falado para perseverar? Porque obviamente só precisa perseverar frente a uma situação difícil, desagradável, nós vemos o mundo como está hoje,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 não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o que é imprescindível para ser firme? Praticar os princípios e os padrões, frente a todas as situações e circunstâncias, reitero, e são as situações mais difíceis, onde a nossa fé vai ser mais provada, porém, é ali que a nossa fé vai ser muito mais alicerçada, é ali que nós estaremos fortalecendo, na nossa mente, veja, renovando a nossa mente, é na nossa mente que esses fundamentos, eles precisam estar estabelecidos, fortalecidos, enraizados no nosso coração a prática é a consequência de ouvir e obedecer, né? pois e a, in, e a constância, o que eu preciso fazer, qual é a minha tarefa, qual é a minha parte, no tocante a constância, o que é que me leva, me torna constante, nessa carreira, nessa caminhada, nessa peregrinação, que Deus, nos colocou porque nós não nascemos por acaso absolutamente eu creio que quando nós fecundamos o óvulo da nossa mãe Deus soprou em nós o fôlego de vida e nos abençoou e uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de um ser humano é conhecer Jesus fazê-lo conhecido e herdar a vida eterna, o que são 75, 80 anos comparado com a eternidade não é nada, logo mais importante que essa vida, é a vida eterna, e todo ser humano nasceu para conhecer Jesus, fazê-lo conhecido e herdar a vida eterna, porém enquanto nessa peregrinação eu preciso ser, nós precisamos ser, constantes e essa constância ela é desenvolvida a partir do que? vamos para Hebreus capítulo 11 versículo 1 Hebreus capítulo 11 versículo 1 olha o que diz a palavra do Senhor ora ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, essa palavra certeza também quer dizer segurança, e a convicção ela diz, quer dizer convencimento interior, ora pois a fé é a segurança das coisas que se esperam, e o convencimento interior de fatos que a gente não viu, que a gente não vê eu e você não vimos Jesus ser crucificado no Gólgota contudo nós cremos, por quê? porque o Espírito Santo de Deus Ele promove Ele gera essa convicção dentro de nós é por isso que convicção ninguém tira essa experiência espiritual do novo nascimento e quando nós nos abrimos a palavra, nos explicitamos a palavra e a palavra começa a introduzir em nós a cultura do reino e gerar uma fé, aí nós vamos nos firmando gradativo e progressivamente, à medida que nos expomos à palavra de Deus, porque todo expediente diante da sua palavra é uma oportunidade de crescermos em fé crescemos em sabedoria, entendimento, em conhecimento, amém? então a fé, a confiança no que Deus diz, a fé na palavra de Deus, é o que vai nos fazer desenvolver, nos manter, permanecer constantes, diante das situações, veja aqui, perseverança é firmeza e constância, não basta apenas ser firme. Nós precisamos avançar de fé em fé. Jesus mesmo falou. Na revelação que Ele deu a Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, eu e você. Não podemos parar. Precisamos ser constantes, naquilo que o Senhor tem colocado, nas nossas vidas, como missão, amém? Pois bem, a fé é que nos mantém constantes, Romanos capítulo 4, versículo 18, Romanos 4, do 18 ao 21, vamos para essa porção da palavra, Romanos 4, 18 a 21, já estou, aqui está. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a glória e toda adoração. Romanos 4, 18, olha o que diz a palavra do Senhor. <tos> Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, Deus cumpre aquilo que Ele diz, e Deus disse para Abraão, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, as circunstâncias naturais, humanamente, Abraão não tinha condições, para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 não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha aí a constância, o método, e estando, Abraão, estando plenamente convicto, olha a convicção interior, gerada pela fé, pelo Espírito de Deus, estando plenamente convicto de que ele era, ele quem? Deus. Não importa... São o que você esteja passando ou vivendo hoje. Deus é poderoso para mudar qualquer situação circunstância. Creia. E não somente... Aqui, versículo 21. E estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que maravilha. É baseado na fé, no que Deus diz que nós possamos... Podemos ser constantes, firmes, alicerçados na palavra do Senhor, desse Deus maravilhoso que zela, que vela para cumprir aquilo que Ele fala. Que Pai, que Pai soberano, que Pai amoroso é esse nosso Deus, esse Rei maravilhoso, ainda em Romanos, no capítulo 10, versículo 11 entendemos que a fé é imprescindível também, para que sejamos constantes, na caminhada, na carreira, na peregrinação, no tempo que Deus tem, para preparado, separado para cada um de nós, aqui nessa terra, Romanos capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor, porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, quando você o invoca, ele te ouve, versículo 16 e 17 agora do mesmo capítulo, veja bem, é uma decisão sua, é uma decisão minha, mas nem todos obedeceram o Evangelho, é uma decisão pessoal, obedecer, veja aqui, é quando nós é, ouvimos e obedecemos e colocamos em prática, que a nossa vida vai se alicerçando na Palavra de Deus, firmeza e constância... Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, irmãos, só um pouquinho aqui. Hoje a palavra de Deus, ela é divulgada de uma forma abundante pela internet. E é justamente isso que o profeta disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? hoje você pode ouvir a pregação da Palavra de Deus 24 horas por dia, mas se você não colocar fé, o temor, com um coração cheio de temor, reverência ao que Deus diz, vai ser como assistir um filme, não vai ficar nada, só a emoção, mas quando você coloca o seu entendimento, naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo, e crê no que Deus está falando, você tem o um resultado na sua vida, da sua fé, não da minha, mas é a sua fé que vai trazer o um resultado, na sua vida, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, por isso que toda oportunidade, toda ocasião, todo expediente, que nós, nos expomos à palavra de Deus é uma oportunidade para aumentar, para fazer a nossa fé crescer vai trazer benefício para nós mesmos, estaremos firmando-nos e sendo constante nas situações da vida salmo capítulo, salmo de número 11 versículo 3 diz o seguinte salmo 11 3 diz o seguinte Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, 3. Aqui está. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmãos, se há fé e colocar em prática ela promove esses fundamentos, se a fé constrói, a incredulidade destrói, o que o inimigo mais quer, é afastar você, é nos afastar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar fé, cada vez mais nos nossos corações, e caminhando para o final, tem uma promessa, para aqueles que são perseverantes, que perseveram, Mateus capítulo 10, versículo 22, Mateus 10, 22, olha o que está escrito... sereis odiados, Jesus falando hein, sereis odiados de todos por causa do meu nome, Ah, agora vem a parte, parte boa, aquele porém que perseverar, aquele que se manter firme e constante, não pare, cristão não para, ele regride, você não pode parar, você não pode parar, a sua fé não pode parar, Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor olha aqui, irmãos, que tremendo isso, que forte isso, que profundo isso, lembre-se, Deus zela, vela para cumprir a sua palavra, olha o que, que Ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, uma palavra escatológica, obviamente, Pense comigo, se Deus é poderoso para guardar o seu povo de algo terrível que está por vir, será que Deus não é poderoso para nos guardar, para te guardar dessa situação, circunstância que você está vivendo? Sim, mas lembre-se, é a tua fé que promove isso, essa crença, essa firmeza e essa constância. Louvado seja o nome do Senhor, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, amados. E é aqui eu concluo esse breve estudo, crendo que o Espírito Santo promoveu aí no seu coração o que ele queria. A palavra de Deus ela não volta vazia. O que nós precisamos fazer, irmãos? é meditar na palavra naquilo que nós ouvimos pare e pense Senhor, o que o Senhor falou comigo? o que o Senhor quis me dizer? porque aí sim nós estaremos mudando as nossas experiências colocando em prática aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor renovando a nossa mente né? e colocando e transformando esses princípios, esses mandamentos em ações, atitudes. Aí vai acontecer o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu." Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e é semente Pai, nesta hora nós recebemos Pai, essa semente valorosa, valiosa e poderosa Senhor, e nós oramos Paizinho querido para que essa semente Senhor Deus, ela venha germinar oh, Pai, nas nossas vidas Pai, gerando a fé, e essa fé Senhor Deus venha transbordar em nossas vidas Pai, com ações, com atitudes oh, Paizinho. que glorifiquem o teu nome Senhor Deus, e que levem luz, salvação, levem a a Cristo Senhor, a Jesus para as demais pessoas Pai nós te louvamos e te bendizemos pelo que o Senhor tem feito Pai por tudo aquilo Senhor que a tua palavra diz que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer ó Pai ao ser humano, aquele paizinho que foi alcançado por ti através da tua igreja Pai em nome de Jesus Pai abençoa cada um Senhor que dispôs um tempo para receber a porção da tua palavra Pai